Oi, como vai? Tudo bem? Você já ouviu dizer que a informação é um produto? Pois eu te garanto que é. A informação é um produto, e quem detém a informação pode, de alguma maneira, lucrar com ela. A mídia, por exemplo. A matéria-prima da mídia é a informação. Os jornalistas estão sempre em busca da melhor informação para transmiti-la aos leitores, ouvintes, telespectadores. Quanto mais gente se interessar por aquela informação, Maior a possibilidade de vender espaço publicitário, maior a oportunidade de ganhar dinheiro para poder continuar o trabalho de busca de informação. É quando a informação vira notícia que a gente tem que se preocupar. Porque uma coisa é muito importante da gente ficar atento: a mesma informação pode, às vezes, dar em notícias diferentes. Mas espera aí, como é que pode isso? Quer ver? Olha estas notícias aqui. Parece que são dois atos diferentes na Avenida Paulista, certo? Só que não! As duas notícias tratam do mesmo assunto. Há um grande número de pessoas no país que têm doenças crônicas raras e precisam de medicamentos específicos para o tratamento. Normalmente, esses medicamentos são importados e, por isso, custam muito caro. O SUS fornece gratuitamente uma série de remédios para doenças crônicas, mas não para essas doenças raras. O que os pacientes dessas doenças fizeram, então? Foram para a Avenida Paulista, em São Paulo, para realizar uma manifestação pedindo ao governo ajuda também nesse tipo de tratamento. A informação é essa, mas você vê como as notícias são diferentes. Em uma, se chama a atenção para a raridade da doença. Na outra, o que chama a atenção é o preço dos medicamentos. Dá para imaginar por que isso acontece, não dá? O produto dos veículos de mídia é a informação. É com ela que esses veículos ganham dinheiro. Lembra que eu disse que a informação é a matéria-prima das empresas de comunicação? Então, se a informação é matéria-prima, a notícia é o jeito de vender essa informação ao mercado. Do mesmo jeito que a laranja entra na fábrica e de lá sai na forma de suco concentrado, a informação entra na empresa de mídia e sai de lá como notícia. O fabricante de suco de laranja vai vender mais se o seu produto tiver um preço bacana, uma embalagem bonita, uma marca forte. Os fabricantes de notícias vão vender mais se a informação for interessante, conseguir chamar atenção, causar impacto. Tem consumidor que vai preferir o suco X porque achou a embalagem mais prática. Tem consumidor que vai querer o suco Y porque o preço é melhor. No fundo, no fundo, todos os sucos são feitos de laranja. Com as notícias, é mais ou menos a mesma coisa. Mas tem um agravante: informação não é laranja. Informação é base do conhecimento. Assim, se tanto faz beber o suco da caixinha X ou o suco da caixinha Y, interpretar uma notícia exige muito mais atenção. O objetivo do jornalista da primeira notícia foi destacar a raridade das doenças. O objetivo do segundo jornalista foi chamar a atenção para o preço dos medicamentos. De algum jeito, eles estavam tentando chamar a atenção para que o leitor lesse a matéria toda e conhecesse a informação. O problema é quando a gente não lê a matéria toda e acha que só pela notícia já deu para entender a informação. Olha isso aqui. Deu para notar que a pesquisa é a mesma, não é? Só que o primeiro veículo dá a entender que o 8 em cada 10 é um monte de gente, não é? A outra, ah, só 2 entre 10 é pouco. Não é muito nem pouco, minha gente, é a mesma informação. Se 8 em cada 10 pessoas dizem que não seguem a orientação de religiosos na hora do voto, então não é difícil perceber que os dois que sobraram desses 10 devem seguir. Mas note, como as notícias tratam do voto religioso. Na primeira, o destaque é para o número 8 em cada 10. 8 em cada 10 o quê? 8 em cada 10 não seguem a orientação. Nossa, quanta gente que não segue o voto religioso! E a segunda? Voto religioso só guia 2 entre 10 brasileiros. Só guia, só. Na primeira, o número de pessoas que não segue o que os religiosos dizem é o destaque. Nesta, o voto religioso abre a notícia para o jornalista dizer que só dois entre dez brasileiros se deixam influenciar por ele. De novo, a mesma informação, jeitos bem diferentes de noticiar. Até aqui, o que vimos foi que as empresas de mídia se valem da notícia para vender a informação e ganhar o seu dinheiro. Mas e quando a notícia é deliberadamente distorcida para chamar a atenção e ganhar mais dinheiro? Aí entra a ética jornalística. Eu posso dizer que 8 entre 10 brasileiros não votam de um jeito ou que 2 entre 10 brasileiros votam desse jeito. Foi só um jeito de chamar a atenção para a informação que eu queria dar. Mas e se houver outras intenções além de transmitir a informação? Hum, um veículo de mídia sério tem que seguir, normalmente, uma política institucional pré-estabelecida, um código de conduta. Só que hoje, a gente tem acesso a muitos canais de comunicação e nem sempre dá para dizer que esses canais todos sejam sérios. Tem canal que, para ganhar dinheiro, só noticia aquilo que lhe interessa. Com a internet, qualquer um de nós pode ter um canal de mídia e postar as notícias que quiser. Daí, o quê? a importância de checar os fatos. Notícia boa não é só notícia quente. Notícia boa é aquela que informa, ajuda a tomar decisões. Por isso, ó, fica a dica, hein? não acredite só na notícia. Ela foi criada para chamar a sua atenção, mas, para compreendê-la exatamente, você precisa conhecer a informação. E informação de qualidade é aquela que tem fontes, é aquela que se baseia em fatos. Se fica no eu acho, não é informação, é opinião. Você pode até concordar com a opinião, mas não pode se deixar enganar. Precisa aprofundar a compreensão dos fatos para chegar a alguma conclusão. Olha, vamos pensar numa situação hipotética: você vinha passeando pela rua e viu um gato que ia ser atropelado. Você fez um sinal e o motorista parou. Aí, você pegou o gatinho e o levou para um local seguro. São fatos, certo? Só que havia três pessoas observando a cena. Duas delas vieram entrevistar você, o motorista, e no dia seguinte estas duas notícias foram veiculadas. Hum, mas eu disse que havia três observadores na cena, certo? Então, digamos que o terceiro observador não era um bom jornalista. E a sua intenção, mais do que informar, era criar confusão ou desinformar. Essa pessoa não falou nem com você, nem com o motorista, e de repente saiu essa informação, essa notícia, no blog dela. Gato endemoniado interrompe o trânsito da cidade. Fala sério! Das três notícias, a é que chama mais atenção é essa, não é? Pois essa é a característica das fake news. Quanto mais loucas, quanto mais chamativas, mais absurdas, mais elas são lidas e, pior, hein? mais são difundidas. Então, qual é o resumo de tudo isso? Notícias são uma forma de vender informação com o objetivo de obter lucro. As notícias, normalmente, devem seguir as políticas do veículo de mídia e elas se baseiam em um dos lados do fato. Boas notícias prezam pela ética jornalística. E há muitas formas de consumir notícias, mas o consumidor tem um papel fundamental nisso. Tem que checar e se aprofundar. Olha, Espero que isso tudo tenha ficado muito claro na sua cabeça e que você tenha gostado dessa aula. A gente se encontra por aí. Até mais!